Kim, sai um bafafá político que eu queria trazer aqui para você comentar, de que você poderia se candidatar a prefeito de São Paulo. Isso procede? Eu tenho defendido, Paulo, que o Movimento Brasil Livre tenha candidato a prefeito. Né? Se o MBL decidir que esse candidato a prefeito sou eu, e se tiver as condições, eu venho em pesquisa que de fato há condições de vencer, né, porque eu não quero uma, uma candidatura do MBL para marcar a posição, quero uma candidatura do MBL para de fato vencer, para de fato que seja competitiva. Aí eu topo esse desafio. Mas é uma discussão ainda prematura, é uma discussão ainda embrionária, a gente não começou ainda a tomar decisões em relação a isso, porque essa decisão vai ser tomada junto com a decisão de lançar candidatos a prefeito em outras capitais e também junto com os porta-vozes que a gente tem hoje, quais que a gente vai decidir lançar como vereadores. Né? Então, vocês estavam, é discussão... estavam, estavam com uma intenção de criar um partido político, não era isso? Isso. Nós mas ainda não para essas transito, eleições. Né? Não para essas. Não para essas eleições, não tem tempo hábil para isso, mas a gente continua com a intenção, sim, de abrir um partido político, porque a gente não pode ficar, é, continuar refém, né, de caciques partidários. Eu acho que para a gente ter um projeto político próprio, uma chapa própria, uma bancada na, na, na, na, no Congresso Nacional de deputados federais e de senadores próprios, a gente precisa, para 2026, ter um partido político. Muito bem. Mano. Bom dia, deputado. Obrigado pela entrevista. É, eu queria voltar a conversa para a questão da construção da base parlamentar ...do governo na Câmara dos Deputados. A semana passada, o governo teve derrotas acachapantes, né? Sendo a principal delas a aprovação do PDL... ...que derrubou os retrocessos do saneamento básico. A pergunta é a seguinte... É, ...essa postura mais independente do Congresso... e ...da Câmara dos Deputados em especial, na leitura do senhor... ...ela dura até o momento em que o governo terminar... ...de abrir o cofre e distribuir cargos... Ou, do ponto de vista da agenda reformista, como é, por exemplo, o caso do Marco do Saneamento, ou, ou, ou, por exemplo, da independência do Banco Central, etc., a gente pode confiar que a Câmara dos Deputados vai ser um zagueiro aí da sociedade brasileira para impedir retrocessos do governo Lula. Olha, o governo está desesperado com a falta de base. Né? A essa altura do campeonato, um governo já deveria formar a maioria, mesmo porque o histórico do presidencialismo do Brasil, desde 1988, é de que o presidente da República, no seu primeiro ano de mandato, tem poderes quase que A né? Aprova praticamente é, o que quiser, porque sai fortalecido das urnas e o Congresso Nacional ainda está organizando, tá organizando as suas forças políticas. Não é o caso do governo Lula Ele não está tendo maioria para aprovar nada né? Eu vi um, um discurso do líder do governo, deputado Zé Guimarães, outro dia Que chegou a dar pena Ele precisou de votos da oposição para ter tempo de analisar uma medida provisória Que foi publicada pelo governo Bolsonaro né? Então é um nível de humilhação muito grande Que uh, o, o governo Lula está passando na Câmara dos Deputados Em relação àquilo que foi aprovado na legislatura passada eu acredito e o Congresso Nacional tem sinalizado que não vai haver retrocesso. Então, em relação, por exemplo, ao fim do voto de qualidade do CARES, né, o governo publicou uma medida provisória, voltando com esse voto de qualidade. Acredito que o Congresso Nacional vá derrotar essa medida. A autonomia do Banco Central, não acredito que a Câmara dos Deputados vá voltar atrás e vá revogar a autonomia do Banco Central, duvido muito, a tanto que o governo Lula sequer apresentou esse projeto, que sabe que se apresentar vai Sim. ser derrotado. Então, em relação a essa agenda, agenda de reforma trabalhista, né? o ministro do trabalho disse que iria revogar, o Lula já falou não, não vai revogar nada não. O ministro da Previdência disse que vai revogar a reforma previdenciária, o Lula já disse não, não vai revogar nada não. Ou seja, o Lula sabe, ele tem a percepção política de que ele não tem maioria para revogar nada, muito menos PEC, que você precisa de um fórum ali de três quintos. Né? Antônia, vem para a conversa. Oi, Kim, tudo bem? É, a pergunta é, com esses gastos absurdos que o Lula tem feito, é, por onde passa, né, foge de qualquer entendimento e de qualquer, é, é, assim, é, não é já um, um motivo para que a Câmara se reúne, as pessoas se reúnem aí dentro e já começa a preparar um impeachment, porque, assim, o país afundado, né? as pessoas não têm desempregadas, os preços no supermercados ninguém tem direito, não tem poder de compra, enfim, o país está afundado, sabe? E o Lula gastando os tubos e ainda querendo levar dinheiro para a Argentina. Isso aí não, já, não, não é indício para começar a preparar um impeachment? Olha, primeiro assim, você tem três ingredientes né, para você fazer o impeachment. O primeiro é falta de base no Congresso. Esse ingrediente está dado né? agora nesse período do governo Lula. O segundo é economia afundando. Como você bem colocou, isso já está acontecendo. O terceiro é crime de responsabilidade. Né? Os gastos que têm sido feitos pelo governo Lula, pela Janja e etc., Apesar de absolutamente imorais e principalmente uma afronta ao povo mais pobre que está pagando essa conta, não são ilegais. Eles estão previstos na lei. Então, para mim, o elemento que falta para o impeachment do Lula é um crime de responsabilidade que vincule diretamente o presidente da República. Aí sim a gente tem condições de começar a mobilização de rua, de começar a mobilização de Congresso Nacional. E olha, na minha avaliação, né, pela fragilidade política, pelo cenário econômico e pelo caráter que a gente já conhece do governo Lula e dos seus integrantes, é questão de tempo até a gente chegar num ponto de discutir o impeachment do presidente da República. Eu, pessoalmente, acredito que o presidente não termina o seu mandato, é, continuando, claro, que, que política é filme, não é fotografia, mas com a fotografia de hoje eu acredito que o presidente da república não vai ter condições de terminar o seu mandato Fê, para fechar Bom, Kim, bom dia ao Felipe Campos, que prazer tê-lo novamente aqui no Morning Show você é o, o autor né, de um pedido de abertura aí de uma CPI para apurar as invasões promovidas pelo Movimento Sem Terra como está essa história? Andou? Você vai encabeçar realmente toda essa questão? Conta um pouco aí para nós Andou, né a CPI ela foi lida e deve ser instalada muito em breve. Né, os líderes partidários estão indicando os membros da CPI e a gente já tem um plano, já é quebra de sigilo fiscal e telemático dos líderes desses movimentos, né mesmo porque a gente não consegue sequer saber as contas do movimento porque o movimento não tem CNPJ. Né, e eu acho que muito provavelmente é para não levar processo e não ter quebra de sigilo. Uh, chamar também governadores que têm sido lenientes com essas invasões Uh, chamar também os nove superintendentes do INCRA, que o governo Lula nomeou a pedido do MST, e eu lembro que na última CPI do INCRA que a gente teve, que o relator foi o deputado Nilson Leitão, uma das conclusões foi de que o INCRA estava agindo em conluio com o MST para criar uma indústria fraudulenta de, de, de emissão de títulos de propriedade. Né? E a gente vê indícios de que isso está ocorrendo novamente. O MST pressiona, o governo Lula cede, você tem nomeações para o INCRA e aí se se repetir a história é, do que aconteceu na última CPI, você vai ter ministros e você vai ter é, integrantes, superintendentes do INCRA agindo em conluio com as pessoas do MST para você ter essa titulação é, fraudulenta de terras. Para além disso, né, no passado a gente já teve uma cassação por unanimidade de um deputado que utilizou o MST para desviar mais de 300 mil reais. E além disso, o Zé Rainha ele já foi condenado pela Justiça Federal por extorsão. E hoje você tem proprietários de terra acusando o Zé Rainha de extorsão, ou seja, de uma prática que ele já foi condenado, o que também levanta indício para a gente investigar dentro dessa CPI. Então a CPI já foi lida... A, a instalação é uma questão de tempo, só os últimos líderes partidários de indicarem os membros para a comissão que ela já deve ser instalada e começar os seus trabalhos. Muito bem, Kim, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show desta terça-feira atualizando um pouco pra gente aí os causos de Brasília, certo Felipe Campos? Sempre bombásticos Aliás, muito obrigado, foi aqui neste programa que o Kim trouxe aquele documento a lá grande do revelação Dino, né? exclusiva aqui, aqui no, no Morning, Morning Show, Show, que inclusive esfriou por causa da imprensa amiga né É, mas a gente sempre dá aquela esquentada gostosa, né? Muita Você tem que vir gente... aqui pessoalmente, o Kim, pra conhecer deixa... o abraço do Felipe Campos, é, é uma coisa verdade. muito gostosa É verdade, é um um abraço Combinado. de um... aconchegante. E o nosso Combinado. queridíssimo Zé Gotinha <risos> também tem um abraço muito acolhedor, certo? Kim, obrigado, viu, querido? Valeu, um abração para você. E qualquer novidade, aciona a gente por aqui, que aqui você tem espaço aberto. Combinado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os integrantes aí da bancada e todo mundo que nos acompanhou. O Capeta já ofereceu os seus serviços para você em algum momento?